Olá, eu sou o Bruno do IbiBrem e hoje vamos falar de como ter uma mentalidade empreendedora de sucesso com 5 dicas importantes. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ficar ligado nas novidades. Se você quer ter sucesso como empreendedor ou na sua vida pessoal ou profissional, aqui então vão as 5 dicas que irão te ajudar. Dica 1. Um, aprenda a ouvir conselhos. Você é o tipo de pessoa que acredita mais nos seus instintos ao invés de escutar conselhos? Cuidado! Esse tipo de comportamento leva muitas empresas ao fracasso. Portanto, escute mais as pessoas à sua volta. Familiares e amigos podem te ajudar, mas cuidado também. Às vezes, eles só querem te agradar. Dica 2. Supere-se e se autopromova. Existem dois tipos de pessoas, as que todo momento só falam dela e dos negócios e as que não falam nada em nenhum momento. O importante aqui é ter um equilíbrio e procurar controlar o diálogo. Em uma conversa, espere o momento certo e conte a sua história. Em um diálogo, este momento vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Então, esteja preparado. Dica 3. Alavancar os pontos fortes e melhorar os pontos fracos. As pessoas e os empreendedores entendem que não podem fazer tudo sozinhos. Às vezes, é importante reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos. Então, aqui, você tem que fazer uma lista com três pontos fortes e três pontos fracos. Continue a fortalecer os pontos fortes e delegue ou procure ajuda para melhorar os pontos fracos. Dica 4. Construa a sua rede. Você precisa superar qualquer relutância que possa ter em participar de redes sociais ou de contato. Construir sua rede é muito importante, mas tome cuidado com os excessos. O importante é ter qualidade dos contatos e não quantidade. Portanto, separe dois dias na semana para aprimorar a sua rede. Um dia você vai enviar uma mensagem curta contando alguma novidade interessante. Mande para três pessoas da sua rede. Em outro dia... Você escolhe três pessoas que gostaria de iniciar um contato. Aqui trata-se de encontrar líderes em seu negócio que você gostaria de ter em seu círculo. Dica 5. Defina um objetivo. Esqueça uma lista enorme de objetivos. Em vez disso, escolha um único objetivo para os próximos 30 dias. Depois, você vai fazer uma lista das coisas que precisam ser feitas e realizadas nos próximos 30 dias, para você alcançar esse objetivo. Escolha uma e comece hoje. Importante, escolha o objetivo que você possa, ao longo do tempo, verificar o seu progresso, ou seja, que você pode medir. Então, para concluir, lembre-se que você é o chefe de você, e independente do estágio que você se encontra, se é inicial ou se já está avançado, o importante é começar a ter uma mentalidade de sucesso. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!